No Way, confirmado na Imperial? Onde é que tá saindo esse boato? Eu vou assistir. É no Cachorro? É sim. Cadê? Cadê? Cachorro, um, dois, três, sete. Firme, menos firme, mas... Entendi foi nada. A mudança na Imperial que ninguém imaginava. Allen Eu? Não. Oh, ah, oh. Ah.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 Só até o Shark, né? Muito, muito sentido. Se inscreva no canal, rapaziada. Meu sonho é ter um milhão de inscritos. Falta pouco, então faça parte da matilha. Só um cliquezinho aí embaixo. Clique, que pra mim faz toda a diferença. Então, por favor, se inscreva aí. É nóis. Não, não vamos escrever, não. Não vamos escrever, não. Não faça como o Se inscreva no canal. Pô, o que, que custa, botão? E também, não pulem o anúncio. Porque esse mês, um de vocês irá ganhar uma AWP Dragon Lore. Aqui!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 preenche o formulário que está na descrição. E quem sabe começa 2023 com a skin mais rara da história do jogo uma loucura. Mas ah. afinal, quem é Noé? Quem é? Ou então, Ou é? apenas Noé. Kaique Santos tem apenas 17 anos e há cerca de dois anos ganhou destaque no cenário brasileiro de ah. SESCAL com as suas lives, onde ah. sempre mostrou ser um jogador no mínimo diferente. O Noé, inclusive, já recebeu diversas propostas para jogar em times profissionais. Olha o Negou grande parte delas, pois estava praticamente fechado. Não, vamos escrever. Que hoje é composta por VSM, Udi, Phelps, Lucãozi e Lux. O Noé já revelou que Estava praticamente fechado com a equipe da Fluxo Porém, eles optaram pela contratação Do Lucãozi Tava jogando lá o dia inteiro, treinando ó, hum? lá, aí, Que Jogou, né, tá ligado, treinando Aí, meio que agora Essa última semana deu certo a compra do Lucãozi Aí eu tive uma reunião com eles, né eles falaram que deu certo a pessoa que estava comprando. Aí, mano, eu só entendi, pô. Uma contratação muito cara, inclusive, a Fluxo pagou quase 2 milhões de reais para a Sharks, para ter o Lucãoze. Enfim, o No Way, achando que estava fechado com a Fluxo, recusou diversas propostas de times profissionais e até agora está livre no mercado. Cachorro, você está mentindo. Ele não está livre no mercado. Ele joga pela seleção do BT, rapaziada. Perfeito, perfeito. Não é barato comprar do, da seleção do BT. Né? Seleção do BT, o que é isso. Mas... Então achando que o meu seleção do BT é okay, okay, um que o quê, velho? Ok, time. Jogadores nacionais, um time profissional, tá de, mas tá não é mercadeira. Um contrato. Unawe, sim, está livre no mercado. E esse é um ponto importante, pois o time que quiser contratá-lo não terá que pagar nenhuma multa. O Unawe. Way... Cara, é. olha, BT, estão te tirando pra merda, cara. Então te tirando pra merda, é. né? Sim. Não sei se tá, aqui, tá certo. É ou... dono do próprio passe. Óbvio, o time que o querer terá de pagar salário, bustiar ali todas as viagens. O chave médio, olha por 5 mil de samba, rapaziada. Tamo junto, meu querido. Valeu, Natalina. Despesas, mas não terá que pagar uma multa decisória para tirar do no Noe alguma equipe porque ele. Não... Achou, achou o jogo, achou o jogo. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Dois mil anos depois. Termina o vídeo do Noezão aqui, velho? Ou não, não termina? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ele não tem nenhuma equipe. E... Pra quem não viu, eu estava vendo o um vídeo do Noizão aqui, do cachorro do 7 menos firme, mas é Noizão, a mudança da Imperial para 2023 que ninguém imaginava. Isso é muito bom, rapaziada. É uma baita economia. Ainda mais no Wei, que é um jogador novo e muito talentoso. Caso ele fosse de alguma equipe e tivesse uma multa, essa multa seria. Rafael, bora 10 do que não. Chato pra cara. Bem salgadinha. Só Esse é o primeiro ponto. O No Way viria praticamente de graça para Imperial. Custo zero para adesão. Ah, cachorro, mas a Imperial realmente vai contratar um streamer? Um cara que joga bem aí? Eu sou streamer. Então.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 para a Imperial em alguns treinos. O próprio Fallen confirmou isso. Uhum. Noei treinou com a Imperial uma primeira vez quando o Fer não estava em sua cidade natal, logo não poderia participar dos treinos. E uma outra Oi. vez... Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Isso quando o Bans ficou doente. E o... Ah, fiquei doente.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 Escama, olha pra você mesmo aqui, não? É puxada. Treinam cerca de 12 horas por dia, viagem pra lá, viagem 12 horas por dia? E ainda tem que fazer live todo dia? Uma máquina. Ah, descansar, né? Que o cara não é de ferro. Isso é muito cansativo e financeiramente. Quanto é teu passe? Cara, hoje em dia deve estar valendo 20 reais, velho. No máximo. Isso já é vim pagar 20 reais, velho.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 Pra assumir essa vaca. O Fallen tá muito próximo do Noe, rapaziada. Quem acompanha vê? É muito lítico. Mas quem é Noe? Pra quem não conhece, ele realmente joga tanto assim? Vejam com os próprios olhos. Tome. Tome. Era um bot também. Mano, na moral, velho, sério, por que o meu jogo é tão diferente? Eu já tinha tomado a bala no primeiro ali, velho. Só um merda mesmo! Era uma Diego só, velho. Do bot mesmo, do bot, tá ligado? Do bot, Ele faz todo mundo parecer bot. meteu então, um bang lá pra B, meter um bang pro meio pra pegar o retake. Meu Deus, coitado do Silent e do Made in Hell. Nossa Senhora, cara. Nossa. Nossa. Ó, ó a Pantera. É. Cara, meu nome tá sobrado, né? Não, então... E o Shape? E o Shape? Esqueceu em casa? É, é, o mouse é o mouse do Fallen. Eu tô usando esse mouse do Fallen aqui, é realmente bom. eu tenho um branco também que ele mandou pra mim, enfim, eu tô pensando em sortear pra ah, mandou dois. dois né? Mandou dois pro cachorro, mandou um pra mim? Mandou dois pro cachorro um pra mim? Vamos ver. E o No Way fazendo a divulgação, aqui, ó. O No Way fazendo a divulgação Fallen, galera, já. Compre, compre, compre o mouse do Fallen aqui, ó. Pra ajudar eu o seu compre, teammate. Mas é incrível, né? A forma que ele joga contra o level 20. Enfim. Faz os caras parecerem.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 Muito bom andar de Ferrari, Pato Marraim. <risos> Muito tempo andando de Fusca, com Liminha, NAC, gal. <risos> Agora que eu entendi. Mais uma aí do BT, telando ele. Agora ele jogando de Alp. Largou o Alp, puxou a K. Minha não é assistindo, Mirinha preta, hein, mano. Mirinha preta às vezes, às vezes pega, viu? Sem brincadeira. É, é... Ó, já humilhou um. Olha a moto tá do cara. Olha o Prefire, que mano. Aí ele tem é informação a do outro ali, um um não, não vai errar aqui. Ele vai fazer um Ace Clutch. Pula base. Você tá vendo isso aqui ao vivo, cara? É, é óbvio, óbvio que vai. Inclusive, guys, partida profissional aqui, tá? Seleção do BT versus os Grandes Academy. Partida cara, cara, cara, profissional aqui, guys. Não é Pugzão, não. Essa vai pra todas as mídias sociais, internacionais. <risos> Viu? Que foi mesmo. Nossa, essa mirinha preta aí tá chamando a atenção, viu? Sem caô. Caralho, olha moleque. Olha isso, ele ganhou jogando uma glock do cara. É cima. clutch aí quase, velho. Que, que isso, tá moleque? Armado. Jogou demais, muito hein? Muito key, muito key, muito key, muito key. Olha aí, ó. O que eu sabia jogar de Yu, velho, sério. Quer outra? Quer outra? Nossa, olha, olha, olha a smoke bugando ali. Oh, oh! Ai, chinta, é pobre ali, né? velho, é pobre ali, né? velho. É né? Esse cara, quantas vezes esse cara agora... A gente teve um jogo, tava de Alp do Django, esse cara tava simplesmente caindo no palácio, dando uma bala na Django, na areia. é outro? o cara tá igual é o Salami Jackson, velho. é outro? é outro? É o... é o... Aí... Ah, ah lá... Ah... Brincadeira... Não, é qualquer um que faz isso não, tá rapaziada? Ah, mas foi não em mesmo. partida profissional, mano. Em partida de nível alto. Eu não tinha matado um desses digo, velho. Imagina um si. não, se não faço. Ele não. Maravilha. Maravilha, maravilha. Boa jogada. É, Isso aqui é imoral, Sei, mano. Isso é imoral. Vai, cara, tá Isso é imoral. Na moral, o Noizão tem 17 anos, né? Ele tá forte, né? O Noizão pra 17 anos aí. Tá forte. Nossa, é muito forte. Saudade dos meu 17 anos, viu, velho? Meu 17 anos foi quando eu saí para o Counter Strike. Eu tava, Nossa, eu era bom, hein, velho? Hoje em dia, eu tô ruim, velho.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 Não errou o terceiro, não sei como. Não eu vou o quarto e não vai errar o quinto. Alp ainda, inclusive. Tá ah, maluco, é nice também, mano. Eu, eu não sou muito fã de estileto, mas é uma faca que deixa lisa, é uma faca que pra jogar é legal, é bacana. Mais uma de Digolo. Tá, fodeu pra nós, fodeu. Ela dominou tudo errado, fodeu. Lascou de vez. Olha só Um x1 hein Já levou um ninja de o Coitado do comerciante Vamos ver a USP dele, vamos ver se a USP dele canta Bom dia, Bom dia. Mostras of the Pro, PGL Angel Cara, meu, o meu, meu problema foi esse Meu áudio foi antes de começar a jogar lá fora O auge foi quando? 2014 Nossa, 2014, era pão, hein Só joga, só tinha, não tinha nada aí, 2014, mas era bom, aí não tinha já, já, 2017, eu era bom também? Era bom também, quando era bom? 2014 Aí não adianta, não tinha porra nenhuma Nem campeonato de vaga Sem Faz quase 10 anos aí Só tinha leiteiro, velho. Assim, deu dó do Rai, deu dó do Z, Y, X, PJ, mas deu muito mais dó da Larissa Mandela. Com essas skins a gente fica fácil é ser bom também. Você que tá sem skin, meu amigo, não tem problema. Você vai ser bom com essa skin. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nossa Senhora. Mandela? Que Mandela? Manuela? que não é um deu um O? Ah. Pra quem não sabe, rapaziada, foi o No Wake em 2021. Falou sobre o varado do cachorro 1337 lá no Vertigo. Na época eu não entendi o porquê ser varado do cachorro 1337. Hoje eu sei o motivo. E já eu explico. Agora eu vou dar uma bang do cachorro 1337, peraí. <risos> Olha o aí, ó. olha, tá no chat ele Só não é meu sub, né? Para que a mudança imperial pra 2023 Se não der sub pro pai, não entra, entendeu? Não entra Vou falar pra você, os cara quer me tirar, não sei o que, bababá Eu sou o meu jogador de talento, entendeu? Eu sou o, o, o scout, scout A não ser que eu tenho um hashtag trick Mas quando não sou eu que tome um hashtag Eu sou o scout Deixa pro pai com escolha Vamos ver, vamos ver já escolhi quem pro meu acervo aí? Como eu dizia, eu chamei. Quando o era mato. Xelinho, vem Xelinho. Vem pro pai. Eu, eu, eu, eu boto Xelinho. Galera, vocês não vão escolher ninguém. Foda-se. Sabe o um cara que eu não escolhi? O Vini. Porra, quem escolheu o Vini, velho? Brincadeira, velho. Ficar jogando com o meu bom só me atrapalha, velho. Vai pra puta do pai, velho. Brincadeira, quem escolheu o Vini, velho? Quando essas... não deixa escolher da merda, velho, tá vendo? Isso aqui é foda, velho. Aí o Dog of Hell deu o um no noisão aí, ó. Porra, brincadeira, velho. Vamos ver se vai varar aqui meu Ih, ué, morreu? Cara, como que o cara varou de volta aqui, velho? Tô com o tá liberado pra entrar? Agora tá liberado. Confirmou então, Noisão na Imperial 2023. Pessoal, é dá o suco Rapaziada, é varado do cachorro 1337, porque o pixel é esse daqui, ó.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 O Eta, tadinho. Caramba, é bom, é trilha a faca, mano. Qual a necessidade disso? Qual, necessidade qual é a necessidade disso? a Não, não, não. Que mira é essa, não Você é jovem, tá muito grande pra ser essa mira aqui, velho. Tá errado. Não pode. 17 anos não pode usar a mira dessa. Essa mira é o Farah, que tem 35 já. O Nike, o BT. Entra meio, entra meio. Ai. Ai. Pô, sério mesmo, o cara, o cara tá parado aqui, o cara tá parado, ele tá esper, esperando. Me matem, me matem. E se é contra mim, o cara tá simplesmente fuzilando já, filho. Você, eu sou novo ainda, né? sou novo, Só meia minha bala no pé. Eu, eu me engano ainda, eu sou minha pequena, porque eu acho que eu sou jovem. Só, só falta habilidade mesmo. Aí, esse cara tá simplesmente esperando a morte, velho. Será que eu preciso ficar tocando de mina todo dia também, velho? Todo, todo jogo? Hum, chega. Só atores pagos. Assim, Só atores é pagos. Isso, é isso. se inscreva no canal todos os dias. Dois vídeos novos. Faça parte da matilha. Eu sou entre um milhão de inscritos. Falta pouco. Vamos lá. Não, não vou é, me inscrever. não, não. Valeu, Valeu. No Way Imperial, vocês podem não acreditar, porém, e? o dia que acontecer, volto nesse vídeo e, mano, confio no pai. Tamo junto, rapaziada. Eu, rio vou ficando por aqui até um próximo vídeo. No tá novo. aí. Falou, falou. Tá aí. Tá aí, então. Vou te deixar minha vaga, No Way. Tô cansado já dessa vida, eu. Ele falou que tem que jogar 12 horas por dia, velho. Eu tenho que jogar 12 horas por dia. Eu tenho que fazer live todo dia, senão a galera fica puta comigo. Não, sério, velho. É meu trabalho. <risos>